Para vocês que nos acompanham a partir de agora no Rio Mafra Mix, nossas saudações. Nós estamos aqui com a psicóloga Gisele Fuchs e vamos falar sobre esse assunto aqui, esse livro, Avaliação Psicológica. A psicóloga Gisele faz parte, é coautora desse livro, ela participa com o capítulo e conta para nós o que tem dentro desse livro, a importância para as pessoas em adquirir e ler esse livro com toda a calma e refletir. Isso mesmo? Isso aí. Olá, olá quem está nos assistindo aqui. Então, eu fui convidado para participar desse livro, junto com outras dez mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro. né? Então, tem coautor do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, de Goiás, de Santa Catarina. Então, eu sou a representante paranaense desse livro aqui. A gente lançou o livro, então, dia 7 do mês passado, lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, porque a editora é lá, então a gente foi para lá para o lançamento. E nesse livro, cada autora né que participa coloca um pouco da sua visão sobre a avaliação psicológica. Acaba sendo um livro um pouco mais é, utilizado ali para o pessoal da psicologia, que trabalha com avaliação psicológica, que vê a importância, isso na sua prática clínica. Então, a gente vai ter capítulos que falam sobre avaliação no déficit de atenção e hiperatividade, avaliação psicológica no contexto jurídico, no contexto escolar, é, nos exames periódicos. Então, vai trazendo reflexões atuais sobre a avaliação psicológica. Mas o livro também nos ajuda assim a quem é leigo, quem não é da psicologia, mas, às vezes, acaba se submetendo a alguma avaliação psicológica. Então, pode conhecer um pouco assim, de, de como que eu posso me preparar, o que, que é esperado naquele momento, o que pode ser feito né, É na avaliação que eu vou passar com o psicólogo, seja lá na empresa, seja no âmbito jurídico, seja na clínica, a gente acaba passando por avaliações psicológicas também. É um combo da psicologia... Reunido nesse livro da avaliação psicológica Qual é a sua participação nesse capítulo Quando nós abrirmos ele O que a senhora pode passar para nós? Exatamente, é um combo de avaliação então, De tudo um pouquinho sobre a avaliação psicológica Eu, no meu capítulo, eu escrevo Sobre a avaliação psicológica Na transição para a parentalidade então, hoje a gente tem falado muito da psicologia dentro da questão da, da gestação, da preparação para a parentalidade, né? nos preparar para a chegada do bebê, do filho. E aí eu vou abordando, então, a avaliação nesse âmbito. Tanto na questão da adoção, então que a gente precisa passar por uma avaliação psicológica quando eu desejo adotar uma criança, na questão da reprodução assistida, então, eu tenho uma infertilidade e vou passar pela reprodução assistida, é obrigatório também a avaliação psicológica. E também no acompanhamento às gestantes, que hoje a gente vê que tem, temos dados ali que apresentam que as gestantes estão apresentando depressão, ansiedade, estresse. Então, como que na clínica a gente pode avaliar o quadro emocional dessa gestante e aí o que propor quando a gente percebe que há alguma dificuldade também. Dentro da nossa legalidade, é uma avaliação psicológica, é uma avaliação... Leve uma leitura leve? Sim, uma leitura bem tranquila. Mas não tem muitos termos técnicos, né? A gente procurou fazer, sair um pouco da tecnicidade, né? Ficar aquela coisa difícil, não vou compreender. É uma leitura bem tranquila, por isso que a população em geral também pode ler, pode conhecer um pouco mais. A gente tem várias pessoas que, que sempre comentam, ah, eu gosto da psicologia, eu quero conhecer um pouquinho além. Esse é um bom livro que vai nos ajudar a compreender mais sobre a avaliação psicológica na psicologia. Para se ter essa leitura, como é que se adquire? Então, pode ser diretamente comigo, né? eu tenho os exemplares à venda, pode me procurar ali no direct do, do meu Instagram, psicóloga Gisele Fux, e aí tem no site da editora, a editora Conquista, que é quem publicou e está vendendo também. Um livro para profissionais e para leigos. Sim, para todos. Né? Então, quem desejar conhecer um pouco mais da avaliação psicológica, né, o, o livro vai auxiliar. Então, é bem recente, bem atual. Né? Lançamos aí há um mês. Então, trazendo o que tem de novidade dentro da avaliação psicológica. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Vocês que estão nos acompanhando, portanto, após essa avaliação gratuita para vocês que estão nos acompanhando, para adquirir o livro Avaliação Psicológica que a co-autora Gisele Fuchs, psicóloga, faz parte também desse livro, colaborando com um capítulo, está à disposição de vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix.